Eu cantava muito e, e sempre ouvia, fica quieto, cala a boca, muito agudo, muito firme. Eu sou um cantor popular, tenho uma predisposição de cantar óperas e líricos, mas eu nunca cantei uma ópera na minha vida, pra você imaginar. E se subir no palco, pra mim, a proporção do, do medo é maior que prazer, não é pra mim. Eu quero me divertir mais do que ter medo. Certas pessoas te congelam naquele tempo que elas lembram de você e falam Ué, cadê você? Se elas têm o primeiro CD, elas vão levar um susto agora. O Brasil é sensual, o Brasil é erótico, a gente precisa disso, a gente sempre teve. Eu quero ligar o rádio e ouvir a Anitta, entendeu, aqui na Alemanha. Ainda não chegou, mas vai chegar. Quanto mais nos oprimem, mais coisa interessante vai acontecer. Foi assim, na década de 60, com a música, com a arte no Brasil. Eu tive minha própria eu boate de Sena em Salvador, eu era clover. Uau! A gente se ama demais, tem uma relação linda, vai fazer 12 anos lá você viu aí que o meu entrevistado de hoje é o maravilhoso cantor Edson Cordeiro tem muita gente que se pergunta onde é que tá o Edson Cordeiro há muitos anos ele não mora no Brasil mas ele tá sempre por aqui no Brasil se apresentando fazendo shows lançando discos vai contar tudo isso e muito mais para gente Edson Cordeiro que alegria ter você aqui, muito, muito obrigada nessa transmissão, você aí na Alemanha, nós aqui em São Paulo, que chique, que honra estar oh. tá conversando com você, muito obrigada. Luciana, muito obrigada, eu, eu quero te falar que eu sou fã, seu fã absoluto, fã do canal, eu já, eu já me inscrevi, já faz tempo, eu adoro esse programa, é uma honra, um prazer estar com você aqui, que eu sempre falei... Essa mulher é poderosa, ela tem um astral. A gente vai se encontrar muitas vezes ainda. tão aqui, que prazer estar com você. Que alegria, alegria toda minha. Aliás, você também tem um canal aqui no YouTube, né, Edson? Ah, tem um canal, tem um canal no YouTube, Edson é Cordeiro Oficial, aqui no YouTube. Mas o meu Instagram oficial é onde eu tô mais presente, é onde eu faço mais coisas. Muito bacana, exatamente. Você sabe que a Alemanha... É um país que eu não conheço ainda, acredita. Como é que é morar uhum. aí na Alemanha? Quanto tempo que você tá aí? E por que você tá aí? Ó, oh, eu venho a Alemanha, uh, a minha primeira turnê na Alemanha foi em 94. E aí, quando o meu primeiro show foi em Munique. E eu tava andando na rua, era verão, na rua, e eu vi assim, no meio da cidade, cheia de carros não sei o quê, tinha uma ponte, um rio embaixo, e quando eu olhei pro rio, eu vi peixes nadando, cisnes nadando eu falei, eu vou, eu vou morar aqui um dia, porque era meu sonho um dia tá, viver numa cidade cosmopolita que tivesse esse, esse sonho de ter a natureza. Eu falei, um dia eu vou morar aqui e vim, e morar. Depois de um, muitos anos, eu, eu realizei esse sonho de morar na Alemanha, que eu fiquei apaixonado pela cidade. Você pensa em voltar para o Brasil ou não tem espaço para isso mais? Morar não mais. Agora, claro, turnê sempre, né? Eu, eu cheguei aí três vezes ao Brasil fazer shows. Tá complicado para todo mundo, ficou complicado para todo mundo. E já já eu volto, eu já tenho planos para agosto, tá no Brasil. Oba, oba é, alegria, comemorar é que... 35 anos de carreira. Uau, 35 é... anos de carreira, já já a gente vai ver os seus objetos Bora. de recordação, mas eu queria começar falando em carreira, talvez de uma das recordações, assim, lembranças mais antigas e, e curiosas a respeito da sua carreira, que é você ter praticamente começado e, e, e descoberto a sua primeira plateia de verdade na rua cantando ah. na rua, no centro de São Paulo, né, Edson? E isso faz mais de 35 anos. Eu conto 35 anos desde quando comecei a gravar e o público me conhecer mais. Mas isso foi antes, exatamente. Eu tenho 55, quando eu tinha, sei lá, uh, 17, 16, 17 anos, eu fui cantar na Barão de Itapetininga, gente. É, cantei. E foi a primeira vez que eu senti que, que pagavam para isso, eu falei, Jesus, é o que eu mais amo fazer, eles ainda pagam para isso. Eu, fiquei, eu vi que seria a minha profissão, eu vi que seria algo que, que poderia virar realmente uns um, é, ligar o prazer a, a uma habilidade que eu tinha e a um trabalho, né, porque eu achava até então. Eu cantava muito e, e sempre eu via, fica quieto, cala a boca, muito agudo, muito firme. Lá, lá. e na rua as pessoas paravam e falaram, o que, que é isso? É muito bom, é muito bom. Falo, ah, então acho que funciona. Foi barão de tapetinho. Que demais, né? Quem diria? Que trajetória maravilhosa olhando para trás. Oi, tá curtindo o nosso papo? Já se inscreveu no canal? Então inscreva-se e aperta o sininho, assim o YouTube te avisa sempre que um novo convidado for abrir o baú de recordações pra gente. Maravilha, né? pedi para você separar três objetos para a então. gente. E quero que você comece aí por, por onde você achar uh, interessante. Vamos começar, então, remexendo o baú de recordações do Edson Cordeiro. Então, Luciana, eu sempre falo assim, eu não sou uma pessoa de, de colecionar, de guardar. E eu adoro, uh, adoro. Eu tenho uma coisa de... de, de doar dar quando eu não né, entendeu eu eu não desapego mesmo né desapego e também eu, eu mudo muito uh, de casa assim mudei por muito tempo eu estava mudando demais assim de casa de país de cidade e eu nunca foi eu adorei quando chegou a história do streaming de, de música pela internet, porque, gente, nem CDs muitos eu tenho assim, de guardar, e eu posso colocar tudo no telefone, mas eu guardei umas coisinhas pra você falar, ai, ah, Jesus, eu, meu baú não é muito importante, <risos> mas eu guardei, porque tem algumas histórias, né? Eu adoro Sempre. anéis, eu adoro joias, anéis, eu adoro, e uh, eu estava passeando por Munique, eu, eu fiz um show lá em 2007, 2008, e fiquei em Cartaz, meses, no mesmo lugar, na mesma cidade que era Munique, e aí eu fui no antiquário e encontrei duas abotoaduras. E eu já tenho várias abotoaduras e uso, porque eu uso, às vezes, smoking, e uso abotoadura. mas eu fiquei tão apaixonado pela por essa essas abotoaduras que eu fiquei, que eu inventei de fazer o de desenhar e ter uma ideia de fazer um anel. Porque eu falei assim, eu, eu queria usar. Então, aí eu desenhei o um anel e levei para São Paulo. E o joalheiro fez da pedra, dessas pedras, opa, aqui, lindas, Uau. esse anel que eu falei assim, são duas, então parece que eu tô usando dois anéis. A ideia é essa, assim, e tem um intervalo aqui, no meio. Oh, A Ria, aqui, tá vendo? Que, aí que ideia. Uma ideia! E fica assim, gente. Aí, uma coisa assim para você um evento, poder usar um mais, né? É isso, mais. porque a botoadura é um evento, né? Vou usar um smoke, o mesmo interno. Bom, apesar que você tem a coisa cênica do show também, mas mesmo assim, isso aí você pode usar no dia a dia, né? No dia a dia. E ela é art deco, ó, tão linda, dos anos 20, que eu adoro anos 20, adoro anos 30. E esse aqui tem uma história aqui, né? Sim. Aqui na, na Alemanha. E, ó... Ah, eu, eu era sou uma como... peça antiga? Era uma peça antiga, antiga já, né? Década de 20. Uau, né? Aí fiz esse anel e aí eu uso... Assim, foi a única peça que eu desenhei, que eu, que eu inventei, que eu, assim, que eu tenho e tem vários anéis mas esse aqui eu guardei para te mostrar porque é, um, é uma, uma coisa antiga, é um, uma antiguidade. Né? É uma coisa muito que forte. bacana, que interessante. Interessante saber desse seu gosto, né? Pelas joias. Realmente nas apresentações a gente vê anéis, anéis. grandes, pedraria mesmo, você curte, né? É, anéis, pedras grandes, né? Ó, oh, essa aqui, tudo. E o Brasil tem pedras lindas e design muito bonito. Esse aqui, ó, que pedra enorme, que Nossa. eu adoro. É muito grande. Se chama Lodolita. Uau. Também. Essa eu desenhei também. Que bacana. Lodolita, porque é um lodo cristalizado, menina. Olha que loucura. Ah, Tem um movimento. Do... Então eu adoro anéis. E, mas esse eu te mostrei porque realmente é eu transformar uma, um, algo antigo que deve ser do baú de alguém, que eu me apostei. Você gosta palavra... dessa coisa de antiguidade, tá? porque aí na Europa, meu Deus, é um prato cheio de peças maravilhosas, de história, de uma maneira geral, né? Essa matéria deveria ser feita com meu marido, porque na verdade ele mora, a gente mora numa cidade no norte da Alemanha, chamada Lübeck, perto de Hamburgo, a cidade de Thomas Mann, é uma cidade pequena, mas com várias pessoas aqui ganharam o prêmio Nobel né? de literatura e tudo. Temos três pessoas que ganharam o prêmio Nobel numa cidade de 200 mil habitantes agora, né? E o que acontece? Aqui tem muita história. E o Oliver nasceu aqui e vive aqui. Então, ele sim tem coisas de família do século XIX. Aliás, ele é escritor e ilustrador, não é isso? E você disse que é, é o escritor. amor da sua vida. Você achou na Alemanha. Ai, menina, eu achei que eu tivesse... Que eu sabia amar antes dele, agora eu sei que o que é amor de verdade com Oliver, que eu sou um, a gente se ama demais, tem uma relação linda, já faz, vai fazer 12 anos já, ele é escritor, ilustrador de livros infantis, ele tem mais de 300 livros editados, ele é também produtor de livros, ele produz, ele trabalha o Walt Disney e outras coisas assim, e ele é meu empresário, além de tudo, aqui na Europa, que maravilha, que maravilha. Você sabe que uh, você, quando a gente fala que você mora na Europa, mora na, na Alemanha, para mim, pelo menos, parece que tem tudo a ver. Mas por um motivo errado. Eu vi uma entrevista sua em que você diz que você não é, como a maioria pensa, talvez, por desconhecimento, assim como eu, não é um cantor lírico. Você é famoso pelos seus agudos E isso fez com que muitas pessoas Eu, inclusive Te colocassem na caixinha do lírico Então, para mim Edson, Alemanha, Europa É perfeito Porque são países que a gente sabe Que uh, uh, respeitam muito mais a, a, a questão da música clássica da, Do lírico, etc e tal Respeitam, valorizam, inclusive né? Mas não Você fala que você é um cantor popular é isso, eu queria que você explicasse isso pra gente, desmistificasse isso de uma vez por todas. Então, eu sou um cantor popular, eu nunca cantei assim, eu canto, eu tenho uma, uma como fala assim, uma predisposição de cantar óperas e, e líricos, mas eu nunca cantei em uma ópera na minha vida, pra você imaginar, eu nunca cantei numa uma montagem de ópera. Achei isso incrível. Nunca imaginei, porque... É. Né, você acha que esse é um pensamento comum mesmo, de te associar à ópera? É, porque é um registro que não é muito comum no Brasil, né? É, a gente não tem uma tradição é, com, com, a, com a música clássica. E, inclusive, os discos... Uh, é, eu, eu sempre mesclei né? a minha primeira... Uh, nos anos 90, eu, eu convidei a Cássia Aérea para cantar comigo, o, ela cantando uh, I Can Get No Satisfaction, no rock and roll, dos uh, Rolling Stones, e eu cantei a flauta mágica de Mozart, então eu sempre misturei, né? Eu, eu nunca fui um cantor pu puro lírico, né? Nunca fiz um álbum, ah, fiz só um álbum de, de música clássica, que foi o único álbum meu, que foi nomeado ao Grammy, é, né? que foi um único, mas o resto eu sempre misturo tudo, né, então é isso, o público, eu cantei dance music, né, eu fui o rei da discoteca no Brasil por um tempo, né, eu fiz o revival da discoteca no Brasil, e com, com dance music, música eletrônica junto, assim, eu tive minha própria boate, Luciana, em Salvador, eu era clubber. Uau, olha só, jura? Hum. Eu fui muito clubber, eu gostava de música eletrônica por muito tempo, de, de, de boate, essas coisas, sempre gostei, né? Mas, e é, é, é interessante isso, mas eu recebo isso também com, com carinho, mas eu acho injusto com os meus colegas cantores líricos que estudam e estudaram a vida inteira pra, só para fazer isso. Eu estudei, eu tive, tenho um professor no Brasil, Eduardo Jânio Aburrat, que é um grande cantor lírico e meu professor. E por isso que eu consigo cantar as minhas áreas quando eu, quando eu quero. Mas é, é injustiça com as pessoas que fazem isso só como carreira. Eu sou um cantor popular, né? Sim, e pelo, pelo visto nunca se interessou também, nunca teve essa vontade de falar, ah, eu quero fazer uma ópera. Não, né? Não, já, é não e eu já fui convidado e aí eu vejo assim... Uh... Eu sei eu sei o, o tamanho, eu sei o que eu posso, fazer e o que eu não posso. Aí eu falo assim, não, isso eu não quero, eu quero Porque eu já tive que fazer recitais, recitais eu já fiz. E a proporção, a proporção do medo que eu sinto, a proporção do nervoso que eu sinto da com compromisso com a perfeição é maior que o prazer. E se subir no palco para mim, a proporção do do medo é maior que o prazer, não é para mim. Eu quero me divertir mais do que ter medo. E eu, tava, eu, eu tenho mais eu fico mais com medo de cantar música só, música clássica, do que prazer, entendeu? Porque eu quero me divertir, para as pessoas se divertirem também, né? Claro, com certeza, entendido. E você, curiosamente, também recentemente... É, o seu penúltimo álbum, se eu não me engano, é de fados. Fados portugueses. Oh, né? Quer dizer, olha como você é eclético mesmo, oh. né? Mas o meu ecletismo vem do meu, da minha história anterior. Não, não, vem, não é que venha da história anterior, eu sou ator originalmente. Eu comecei no teatro e fiz muito teatro antes de ser só cantor. Cantando no teatro, mas eu aprendi muito com os atores. Eu trabalhei com Antônio Bujanra, Cacá Rosset, Vladimir Capella, Noemi Marinho, grandes Flávio Marinho, ixi, Jorge Fernando, grandes diretores. Mas essa ideia eu eu preciso de personagens de músicas que me deixam que me deixem me, me ser outras pe outras pessoas outras representar né buscar no, no baú da alma coisas guardadas que eu possa usar e o fado é minha são minhas raízes ibéricas luso ibéricas né porque eu gosto também do flamenco e da, e da, da, das coisas assim meu sobrenome é de origem sefaradita né tem essa coisa também do ibérico aí do judeu sefaradita e o fato que eu amo Amália Rodrigues né gente Amália Rodrigues é, é tudo né que bacana aliás você já cantou já já interpretou várias ah, ah, cantoras brasileiras não só brasileiras internacionais da disco como você está falando enfim é uma carreira muito, muito diversificada mesmo, e isso, e isso é muito interessante e bacana. Agora, você sabe também, curioso, que você estava falando dessa época do disco tal, e tal, e a questão de ter começado cantando na rua, você... Era dona de uma cabeleira, né, meu amigo? E agora, Sim. de repente, <risos> assumiu a careca já faz bastante tempo. O que, que foi? Foi calvície que te fez falar que Também. essa chega disso aqui, ou o um estilo, praticidade? O que, que Eu levou? cortei antes, né, Lu? Antes de ficar careca, né? Porque na, a minha careca, na verdade, é só aqui, assim. Aquela eu podia De, de frente o que né? aqui, né? Madre, Porque né? aí eu, é, o que pá ia solucionar. Mas é aqui. Então, o que, que eu faço? Uh, aí, mas antes disso acontecer, eu já tinha cortado o cabelo, já na época Clubber, Disco, eu não tinha cabelo mais. Eu cortei o cabelo já faz muito tempo. E, e essa imagem do não cabelo, do cabelo curtinho, também foi bastante tempo. Eu pintava o cabelo cada semana, era de uma cor. Mas aí, quando eu vi como começou a ficar a faltar aqui, ah, eu não ia ficar fazendo aquela linha, pondo aqui do lado, assim, entendeu? Aí... aí eu fico eu tenho um formato de cabeça legal aí raspei faz tempo também. Só que assim é que sempre que eu falo, as pessoas certas pessoas te congelam naquele tempo que elas lembram de você e falam, ué, cadê você? Falar, ah, mas eu evoluí, eu mudei, né? Eu, eu sei disso, mas as pessoas não são obrigadas a saberem, né? Se elas têm o primeiro ser, delas vão levar o um susto agora. Verdade, verdade, claro. Não, com certeza, todo mundo evolui e vai, vai mudando. Vamos passar para o segundo objeto? Falando de, de carreira de disco, de, de ser popular, de um cantor popular, né? Então, por exemplo, muitas pessoas falam Ah, você tá aí na Europa, na Alemanha, porque não te valorizam Sempre ouvi isso, até fiz um vídeo esses dias falando sobre isso Que não é uma coisa agradável de ouvir E eu acho que é uma, uma coisa que a gente tem que mudar aqui um pouco De falar assim, ah, porque é bom, tem que ir embora Não, eu fui, eu fiz sucesso e faço sucesso, mas antes, né, na década de 90, no Brasil, foi o Brasil que me abraçou, que falou: a gente quer você, a gente né, te ama. Isso, a prova disso eu vou mostrar agora, porque é o um único objeto mesmo que eu trago, trouxe do Brasil, do baú, assim, que é o meu primeiro disco de ouro. Uau! Esse, esse não tem como se desfazer, esse é para carregar para onde for, né? É... Que legal! E no tempo que tinha ainda fita cassete, CD e LP. Que ano que foi? 93, eu acho. Foi 93. um sucesso estrondoso, né? Foi um sucesso estrondoso. É, esse foi estrondoso. o primeiro álbum, imagina. Foi, foi. Eu, eu tenho dois discos de ouro. E depois o segundo foi, que tá lá na parede, foi do Disco Clubbing, que era essa... É, nessa coisa da discoteca e é isso é uma prova de falar assim é, é, é, o Brasil sempre me valorizou o Brasil me abraçou mas o Brasil é... que te abriu as portas aí para a Europa na verdade né Foi no eu quatro você fazia só cá, aqui né exato eu só vim para cá porque um empresário alemão viu o meu show lotado, ele foi ver o outro, estava lotado, o outro estava fazendo, então vamos levar, né? Aí, porque ele viu o sucesso que era no Brasil, não foi porque... Ai, foi a Alemanha, né? Não, a Alemanha veio depois. Então, eu sou muito grato ao público brasileiro, porque se não fosse o uh, público me abraçar e me acolher, eu não teria esse disco de ouro no primeiro, né? Pela Sony Music, e aí eu fiz vários discos pela Sony, e... Fui ganhar outro depois também, o disco de ouro. Então, isso eu trago, porque... Falar, ah, e troféu, eu acho que é importante, é importante. É, eu, é, a gente tem que agradecer, né, gente? Então, eu, tá aqui na minha parede o, o, o pedaço do Brasil também que eu trago. É, é esse reconhecimento, né? E parar de falar que no Brasil não tem música boa e que não gosta de música boa, que a gente não merece. Até quando eu tava na rua, Luciana, era muito uh, comum as pessoas falarem... Ai, vai Ai, mas vai embora, viu? Porque aqui não vai dar. Ai, esse complexo, complexo de inferioridade é, não é bom. A gente fala, não é bom, e a gente quer, e tem gente que quer, sim, que gosta de coisa boa. Olha, e você, eu vi uma entrevista sua também citando, comentando a música atual brasileira. Sim. E especificamente você citou a Anitta e a Ludmilla, Uh, dizendo algo assim, que é uma música que não te toca, uh, que não te emociona, mas que você respeita muito, porque cantoras como elas têm que existir. E eu queria que você, então, uh, explicasse o que, que você quer dizer com isso e falasse um pouco, então, sobre esse cenário musical hoje aqui uh, no Brasil. Tem espaço para é... tudo, né? Isso é uma jornalista, né? De verdade, né? Que vai lá e pesquisa tudo que a gente fala. Eu acho maravilhoso. Por isso que eu sabia que o nosso encontro ia render. Que bom que você falou sobre isso e me dá a oportunidade. Porque é o seguinte: a gente não precisa gostar de tudo e não é, se emocionar ou consumir tudo que existe. Mas se o público acolhe, se as pessoas querem ouvir, é porque tem que existir, essas pessoas têm que cantar para. É, nesses eventos nessas nessas como se fala é, nesse tipo de manifestação dessa catarse que é que, que, né, a gente é sensu, o Brasil é sensual o Brasil é erótico a gente precisa disso a gente sempre teve né esse, esse tipo de, de música que possa a, fazer as pessoas a mostrar esse lado né e é é importante que exista por isso também as pessoas querem é, representantes Desse, desse dessa nossa qualidade que é se expor e ser sexy, ser gostosa, esse empoderamento pela bunda, entendeu? a gente se é, se é, se tem essa essa necessidade que existam esses artistas, mas existem outros para outras necessidades e outros... Para outro tipo de, de gosto mesmo, né? Tem, tem para tudo. E por isso, quando eu, faz, eu falo sempre que também se você falar, ah, a música não existe. A música não existe do jeito que era, porque tem outra gente, tem gente fazendo diferente agora. Então, tem um público jovem, um público fazendo música nova, nova MPB, tem gente maravilhosa fazendo música muito boa. É. Uh, a Anitta, fazendo esse sucesso mundial, como é que você tem acompanhado isso aí da, da, da Europa? Eu acho fantástico, porque eu quero um dia acordar, porque a gente sempre aqui, eu e o Oliva, meu marido, a gente tem o, o costume de tomar café da ouvindo rádio, radião, assim, FM, assim, sempre a mesma, mas que toca o que está rolando. Eu quero abrir... Ligar o rádio e eu vi a Anitta, entendeu? Aqui na Alemanha. Ainda não chegou, mas vai chegar. Por que, que eu tenho que ouvir a Shakira só? Por que, que eu tenho que ouvir Madonna só? A gente precisa de uma representante brasileira que eu, eu me encho de orgulho. Então, e eu sei o momento que eu vou dançar a Anitta, que eu vou tirar a minha, entendeu? O bozu daqui dentro de mim e eu vou querer me divertir. Então eu, eu quero muito que, que o Brasil tome conta dessa área também. Já, faz, já tá demorando muito para esse setor da, da música pop ser dominada por, uma, por um brasileiro, por uma brasileira. É, o meu ramo é outro, a minha prateleira é outra. Mas, ó, eu, tô, eu, eu sei que isso já já vai acontecer. Eu quero acordar e ouvir a Anitta aqui, entendeu? O Oliver é. adora a... Valesca Popozuda, essas coisas, eu mostro para ele. Adoro, adora, ele se diverte muito. no ovo é. essas coisas. Você, é, falando aí, o um novo trabalho, você fez o Bem na Foto agora, né? Assim, é o um, mais recente. mais, mais recente é esse, né? É, só de músicas inéditas. É, uma que eu compus também, com o Danilo Audi E só compositores novos brasileiros, compositores maravilhosos. Só música inédita. Então, é um disco lindo, Bem na Foto... Então, no meu canal do YouTube tem vários videoclipes já desse, desse disco. Para quem quiser ir lá conhecer. Voltando um pouquinho nessa questão Anitta, Ludmilla, sensualidade e tal, o Brasil vive uma onda é, conservadora, né? ah, em que, obviamente, essas atitudes, essas posturas dessas mulheres empoderadas, e sexys, etc., é muito condenada. É, é, eu sei que você fala que não, não comenta política, que não gosta eu de Eu comento, política. comento. Ah, você comenta? Então, por favor, eu queria saber a sua visão de brasileiro, eu, convoco, morando eu fora... o que tudo. Então, vamos lá. O que, que você está achando desse, desse momento aqui no Brasil? E não só no Brasil, no mundo, né, Edson? Eu acho que aqui no Brasil a gente vive talvez um pouco exacerbado, mas notoriamente é um movimento conservador, à direita, meio que global, né? Global, é global. E, e aqui a gente vive numa relativa segurança na Alemanha, relativa, né? Porque não é também assim. Agora, a, a gente, né? o que o estava que faltando para fazer alegria da, dos conservadores era alguém que legitimasse essa, essa conserva E na, agora eles estão no poder. Né? Uh, uh, uh, como o Bolsonaro, precisava de alguém só para legitimar o discurso deles, e conseguiram. Então, isso, isso aconteceu agora. Agora, eu, uh, eu sou muito otimista, eu tenho esse defeito, e eu acho que quando... Imagina, a a, a... qualidade maravilhosa. É, é. Eu tenho essa... É, é, isso é... Já está em mim, essas horas de... Onde é que é a saída? Então, eu não fico só olhando para um buraco e falar onde é, eu tenho esse instinto de preservação, eu acho, autopreservação e de, de falar onde é que é a saída. Então, quanto mais nos oprimem, mais coisa interessante vai acontecer. Foi assim, na década de 60, com a música, com a arte no Brasil. Quanto mais nos oprime, mais nos no, dizem que não, a gente diz que sim. Em movimentos, isso que está acontecendo com as pessoas se expondo mais à sua orientação sexual, a, a, a essa parte também, é, a gente vai usar isso como combustível para subir, é, para conquistar coisas que a gente fazia tempo que. Não, que, que que estavam esperando ser conquistadas. Entendeu? Novos espaços, né? novas liberdades. Novos espaços, né? e eles. A gente vai chegar, entendeu? Quanto mais oprimem, o, estreitam o rio, mais as, as águas saem para fora. É uma frase, mais ou menos, eu tentei mudar a frase do Brecht, que é um, um autor alemão, mas é isso, né? É, é, a gente vai, vai superar isso com, com esse movimento de, de liberação. e... e, e é isso, eu, eu, vejo, eu vejo muito positivo, eu, eu sou muito positivo. Nessa é, e, e numa hora como essa, Edson, você pensa assim, ufa, que bom que eu moro aqui na Alemanha? Não. Não? Entendeu? Eu vou te contar uma coisa. É, é Porque é muito, tem muita gente que... querendo morar fora daqui, né? É, não, eu falo assim, é bom morar aqui, é, eu quero morar aqui, eu, eu é, como você, é difícil, quando você se acostuma com essa segurança, eu nunca tinha vivido em segurança, desde que eu sou criança, eu não sei o que é segurança. Era uma lenda viver em segurança. Deixa, né? Eu sei, no Brasil, eu sempre vivo com medo. Eu vivo, a gente vive com medo aí. Mas eu não, eu não fico completamente feliz de estar aqui sabendo que a minha família, meus amigos, os meus fãs, o meu povo sofre tanto, entendeu? Eu, eu não vivo... Eu, eu gosto de compartilhar. Eu queria eu queria que todo mundo tivesse essa sensação de poder sair de madrugada na rua sabendo que vai voltar eu não, eu não fico tão feliz eu fico é, é eu é o meu povo eu queria que todo mundo pudesse viver isso um pouco sabe Luciana então eu, eu não vou sossegar enquanto eu talvez eu não veja isso acontecer mas eu não vou ser completamente feliz eu não quero só para mim eu queria eu queria compartilhar eu eu não vou me conformar, eu não vou banalizar, eu não vou me acostumar, eu não quero me acostumar com isso que está acontecendo no Brasil. Não dá para ser feliz sozinho, né? Aquela história, né? Ai, que lindo, né? é verdade. E é, é isso, né? Por mais que você tenha aí um privilégio de estar tá morando num país é, civilizado, é, literalmente, com segurança, é, com tantas oportunidades, que não é perfeito também, diga-se de passagem, mas é, não dá para... É, aproveitar disso tudo E sem lembrar que tem gente Que aqui no Brasil, por exemplo Não tem mais um mínimo que a comida né? A coisa está é nesse só. ponto A gente não está mais nem falando de liberdade de... Nós estamos falando do básico Nós básico. estamos falando de comida De novo nós estamos falando de comida né? Eu não consigo me conformar Em ver criança na rua Quanto mais eu vejo que aqui não tem, mais eu não me conformo. E não tem como, gente. Eu não vou. E fala assim, ah, mas você tá aí que faz. Mas eu, eu tô aí, gente. Eu, a única família que eu tenho aqui é meu marido. Entendeu? E, e, e A única família que eu tenho é ele. E ele nem tem uma grande família. A família dele é muito pequenininha. Ele, a família dele é minha família. Ele sabe disso. E ele considera assim. Ele ama o Brasil. Ele já foi pro Brasil. Ele ama, ele ama, ele ama. Porque a gente sabe, eu amo a Alemanha, mas o jeito alemão não é fácil esse, essa esse não expressar afeto essa esse o vizinho que mora 50 anos no mesmo lugar e não te cumprimenta sabe? de medo isso é assim né a gente sente falta o desse calor afeto. humano faz uma falta tremenda para gente né isso ninguém tira da gente viu Lu isso não muda isso ninguém tira da gente não tem não tem direita, não tem uh, nada que vai tirar isso da gente. A gente vai, vai sobreviver com esse afeto, eu espero. É, é o que vai nos fazer sobreviver, se Deus Exato. quiser. Olha, falando em família, eu sei que isso tem a ver com o terceiro objeto que você separou para mostrar para gente. Antes, eu vou pedir para o pessoal deixar a curtida, que nós estamos aqui batendo papo, você está aí assistindo, gostando, e esqueceu de deixar a curtida, de compartilhar esse vídeo, e de também, quem sabe, deixar um comentário. O que, que você está achando da nossa conversa? O que, que você gostaria de perguntar para o Edson? Ele pode passar aqui depois, dar uma lida nos comentários e quem você gostaria de ver no fundo do baú. Agora sim, Edson, podemos ir para o terceiro e último objeto deste fundo do baú. É minha mãe, a Dona Odete Lima Cordeiro, ela é costureira e bordadeira. E ela, ela sempre faz as minhas camisas. Então, eu tô já vesti uma camisa aqui que é a Dona Odete que fez para mim. E eu carrego há muitos é. anos. E é... ó, A gente foi... Nós fomos juntos comprar a renda da tá 25, a é boa? 25 de março. Tem de tudo, maravilhosa. Aqui. é uma renda, ah. então tem uma transparência. Que linda! Aí compramos a renda e ela fez... Aí comprei o tecido e ela fez... Aí o que eu fiz, eu customizei, baixou Valério Araújo aqui. Ó! Oh. Eu já fiz, ó, toda de Swarovski. Ah, então aí, você aí, é herdou os dons de bordadeira. Eu herdei, porque, ó, aí já fui, já, já apliquei já apliquei os, os Swarovski para dar um brilho um por um. Fiz tudo eu, assim, a aplicação, né, do, do, dos cristais. E ela fez a camisa toda, ela costurou, ela fez tudo. Então, é, é sempre o que, eu... o que a gente vê, bom, invariavelmente, foi a sua mãe que fez. É, as camisas, sim. Que, ela que faz e, e aí eu, são todas as coisas que eu, que eu que eu carrego assim e eu né antes do show passo eu mesmo e as camisas sentindo esse amor né que ela que ela colocou em tudo né a dona Odete, linda maravilhosa a sua mãe é... ela tá viva ainda sim Ai, que bom. Faz falta, né? Isso é que você está falando de, de morar fora, tem essa questão da, da família também, né? De tenho 13 é, sobrinhos, entre sobrinhos netos, e eu tenho quatro, é, três irmãs, 13 sobrinhos, entre sobrinhos netos e sobrinhos, e, e, e minha mãe querida... Estou morrendo de saudade, e, e, vai, e essa é a minha conexão, né? Uma das conexões, o que me faz voltar ao Brasil é o público e família e amigos, né? Desde a pandemia, você já, já voltou ao Brasil ou ainda não conseguiu voltar? Antes da pandemia, porque quando o Bolsonaro entrou no poder, muitos projetos culturais patrocinados e que existiam é, importantes para vários artistas é, não só para mim para vários deixaram de acontecer e aí eu fui deixando de ir para o Brasil porque esses projetos não aconteciam então eu já faz quatro anos que eu não vou ao Brasil já faz quatro anos quem imagina e tem planos para vir agora então em agosto isso é que é agosto. importante agosto de 2022 já tá certo já você já sabe uh, uh, para onde você vem onde vai se apresentar as datas ainda não, eu vou, eu vou fazer, uh, vou comemorar 35 anos de carreira, que, que eu conto a partir dos, dos discos, né? Quando eu comecei a gravar o primeiro disco e começou a me conhecer, mas eu tenho, tenho mais tempo, né? Mas no teatro, mas é isso que eu vou celebrar. Inclusive, você que está aqui assistindo a gente, escreve nos comentários também. Se você tem algum momento da minha carreira que você queira ouvir alguma música que marcou a sua vida, escreve aqui nos comentários da Luciana, e eu vou ler também, porque eu vou começar a fazer essa pesquisa, o que, que as pessoas gostariam de ouvir da minha carreira, que marcou o que elas gostariam de ouvir. Ai, que demais. Nossa, olha, eu estou feliz com essa notícia de que você vem ao Brasil. Obrigada, vou obrigada. poder te ver de novo no palco, porque eu já tive esse prazer. Terei novamente, estou com saudade. Você é um talento brasileiro, é obrigada. um orgulho para todos nós, tem uma obrigada. carreira... É, maravilhosa, muito coerente, muito séria, muito bem sucedida, e é uma daquelas figuras uh, as quais a gente deve uh, render ali o nosso agradecimento por uh, não só por trazer tanta coisa linda para nossa vida como artista, mas para o nome do nosso país, para a imagem do nosso país. Edson, eu. Amei conversar com você, Deus. amei Deus. te ver aqui digitalmente. Espero que a gente possa ter um encontro pessoal em breve, então, em agosto já aqui no Brasil. É uma honra para mim, Luciana. Realmente sou teu fã, adoro seu trabalho há muito, muito tempo. A gente fica tão feliz de ver uma mulher poderosa como você, ocupando esse espaço também que é seu. Você faz muito bem e fico muito feliz de fazer parte... Desse, ba desse baú agora também faço parte, né? Estou feliz. Com certeza. Nossa, adorei. Tenho certeza que as pessoas vão gostar também. Pedindo mais uma vez para todo mundo deixar o like, compartilhar esse vídeo. Vamos espalhar essa entrevista aí para todo mundo saber mais aqui do Edson Cordeiro, das recordações do furo do baú do nosso querido Edson Cordeiro. Tudo de melhor para você. Até breve. schön como diz aqui. Beijo. A gente se vê no próximo fundo do baú.